The <laughs> Saudações delícias, sejam de um bem-vindos a mais um vídeo Aqui no meu uso, que eu e o Nobre, estou de volta aqui com o Willy, meus amigos E aí, manos, hoje é Alanios Perguntador aqui com vocês Exatamente, Alanios das perguntas cabulosas aqui comigo hoje Porque nós temos que comentar novamente sobre Ed Boom nesse canal delicioso Sim, no pós-TGA, Ed Boon veio a público mais uma vez com seu Ask Me Stuff Aquele joguinho de perguntas e respostas que ele faz lá no Twitter Onde ele abre pra galera perguntar as coisas E aí ele pega muitos ali e vai responder e tal e ele deu algumas declarações interessantes aqui que para mim cara indiretamente ele confirmou qual que é o próximo jogo tem dois tweets específicos aqui que a gente separou para poder mostrar para vocês que indica isso, saca? Então, se você tá curioso, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, acesse no site camelo.net. É abre uma aba aí, ó, rapidinho do lado, digita aí, que é bem curtinho o link, né? Meielo.net, para vocês conferirem lá as notícias de games, críticas de filmes e principalmente análises de jogos. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, meu querido Alan, deixa eu trocar a nossa tela aqui pra gente poder acompanhar, que são vários tweets. Que eu separei aqui, né, pra poder conversar um pouco sobre declarações famigeradas do nosso querido Bumbum. Bum. Seguinte, o primeiro aqui, pessoal, que nós temos que trazer para vocês é do usuário do Twitter chamado Dani, que perguntou pro Ed o seguinte: quebrar a data de lançamento de dois anos para o próximo projeto da NetherRealm ajudou você e a sua equipe a levar. Seu projeto, a visão pela qual todos vocês têm trabalhado muito Aqui ele tá falando simplesmente da quebra de padrão que houve aí de dois anos de cada projeto E aí o Ed Boon veio aqui e respondeu Quebrar o ciclo de dois anos foi o resultado de muitos fatores A maioria dos quais não tenho liberdade para falar Mas como você pode imaginar Covid e o mundo ao nosso redor desempenharam um papel significativo né Faltou alguma coisa aqui e tal Mas beleza, a gente entendeu bem como é que foi a colocação dele aqui E é isso Cara, obviamente a gente já sabia que tem coisas que ele não pode comentar, coisas que aconteceram ali dentro, provavelmente por conta da Warner Bros Discovery, a fusão que aconteceu e tudo, e óbvio, fatores externos que influenciaram para esse atraso também. Essa pandemia aí regaçou todo mundo, atrasou muitos projetos e tal, então, isso aqui é algo que a gente queria trazer para poder dar um pouco mais de clareza com relação aí a essa quebra de padrão que eles trouxeram, né, velho? Ele comentou que ele tinha essa intenção e que o próximo jogo ia justificar, inclusive, né, toda essa mudança. A questão da pandemia atrapalhou muitas empresas, não foi só, né, ele foi só mais uma aí na, na lista de prejudicados. E eu acredito que essas mudanças ali dentro da Warner devem ter complicado muito, né, pelos rumores que a gente viu, inclusive, nossa. Pois é, meus amigos, e seguindo aqui para o próximo tweet que a gente separou, foi uma pergunta direcionada à nossa querida... Da Sirena do perfil Mortal Kombat. Sirena será jogável novamente? Também seus pensamentos sobre ela. O Ed Boon falar o que ele pensa sobre a personagem, né? E aí, o Ed Boon respondeu muito sucinto: Não consigo imaginar. Que a vimos pela última vez. Desde a última aparição dela, que foi no Mortal Kombat X, na campanha. Vocês lembram muito bem ali, né? Que ela apareceu para poder dar uma ajuda a galera lá em the Netherrealm. E aí ele simplesmente disse que ela deve sim dar as caras pela declaração dela aqui, mano. Pelo menos o que ele, que ele pensa em não descartar a personagem, né? O que aí já é alguma coisa. E seguindo aqui pro próximo tweet, meus amigos, ó. Quando nós podemos esperar algumas dicas? Esse aqui eu fiz questão de trazer, porque o Ed Boon Respondeu de uma forma que Olha, você já está recebendo <risos> as dicas Muita gente fica imaginando Pô, quando é que ele vai dar alguma dica Alguma pista, alguma coisa pra gente Pelo que ele respondeu aqui, cara, ele já tá dando dica pra gente a ó, oh, do próximo jogo do Netherrealm <risos> Que pessoa ingênua, né? Por quê? Porque dica ele já tá dando pra gente há muito tempo E isso vai ficando cada vez mais Interessante à medida que a gente for avançando aqui Ó, Vamos lá pro próximo, ó Qual foi o motivo pelo qual Mortal Kombat 11 Terminou antes do Visto. Em agosto você disse que não estava nem perto E aí o Ed Boon respondeu Eu vou puxar um outro tweet que a gente não trouxe pra cá Mas só pra poder responder um pouco mais sobre isso também Aí o Boon disse aqui ó O suporte do Mortal Kombat 11 foi o mais longo que tivemos em um jogo O próximo jogo vai ser ainda mais longo Isso daqui eu fiz questão de trazer por conta dessa resposta final do Boon aqui Dessa parte final O próximo projeto não vai ser de dois anos só de suporte mais ou menos ali Como foi o Mortal Kombat Mortal Kombat 11 de 2 a 3 anos que eles fizeram, né? Vai ser ainda mais. Ou seja, eles devem ter um planejamento aí para poder fazer algo parecido com o que Street Fighter tá fazendo, Tekken tá fazendo. Não acredito que leve tanto tempo igual essas empresas estão fazendo com seus jogos, mas que vai ser mais tempo do que o Mortal Kombat 11, de acordo com o Ed Boon, vai. Acho que no caso ali, o, o grande problema aqui é pegou todo mundo, né? Mortal Kombat 11 ele foi invisivelmente encerrado de forma abrupta, né? De repente, bum, acabou. Mas aquilo que a gente sempre comenta, né? Que ficou um gosto amargo aí na boca de todo mundo. Eu espero de verdade que o próximo jogo tenha duas, três, quatro, cinco temporadas assim, sabe? Que dure bastante. De acordo com o Ed Boon, não vai ser mais esse modelo que eles estão seguindo por conta dessas mudanças que ocorreram, principalmente na empresa que eles estão trabalhando agora, que é o Warner Bros. Discovery, né? E teve um outro tweet do Ed Boon, inclusive, que ele expressou, respondendo para um Cara, que eles tinham sim... Coisas a mais planejadas pro Mortal Kombat 11 que eles acabaram não fazendo, entendeu? Teve um desses tweets que ele comentou isso daqui. Influenciou bastante, não só a questão da pandemia, mas tudo o que aconteceu lá dentro que ele não pode falar. Seguindo aqui, Alanios, para o próximo tweet, vamos lá. Temos aqui. Poderemos ver um anúncio dentro dos próximos seis meses? Eu acabei trazendo, achei que eu não ia trazer isso aqui e tal, mas trouxe. Aí o Ed Boon falou: provavelmente, nos próximos seis meses, nós teremos aí sim um anúncio do próximo jogo da Netherhelms. Tá na hora, né? E aí, ó, seguindo aqui para o próximo Twitch, esse daqui, cara, começa aqui a questão do Mortal Kombat 12 que eu falei com vocês lá no início do vídeo. Veremos Tremor retornar em um jogo de Mortal Kombat? E aí ele colocou very, very likely. Ele deu uma ênfase aqui na resposta falando que é muito, muito provável nós vejamos sim, Tremor retornando seguindo aqui, rapidinho, aqui ele fala sobre a questão do Mortal Kombat 4 né, a gente só tá dando uma aceleradinha aqui nos tweets, que aí ele fala que isso está na lista de desejo dele pra poder fazer um remake do Mortal Kombat 4, e aí Alanios, a gente vem pra esse outro tweet aqui de personagem também que eu fiz questão de trazer, a Scarlet vai estar no próximo jogo de Mortal Kombat ele simplesmente disse eu não posso responder se ele vira pra gente e fala que é muito muito provável que o nosso querido Tremor vai estar no próximo jogo de Mortal Kombat, que ele vai aparecer no próximo Mortal Kombat, quer dizer, né? E ele vira pra gente aqui depois e fala que, que ele não pode responder se a Scarlet vai estar no próximo jogo. Ele tá sendo muito saboneteiro. Ele dá umas migalhas a mais numa resposta e não dá nada em outras, entendeu? Eu acho, de verdade, que isso daí é uma confirmação. A outra pergunta não foi tão objetiva, né? De tipo, ah, o Tremor vai estar no próximo jogo? A pergunta foi, foi sabonetada também, né? Então, a gente vai ver o Tremor num próximo jogo? Né? tem chance e tal, não, tem, tem chance tem chance, eu acho que quem tem answer aí é, é meio que uma confirmação, porque você não pode dar uma resposta direta, ele não pode dar nem que sim nem que não mas a gente já viu em alguma pergunta ele respondendo direto não, isso pra mim é cheiro de, de sangue nos próximos mortais aí, calma que a coisa fica mais interessante ainda calma, vamos lá, ó. o próximo tweet aqui <risos> do Ed Boon, esse daqui e o próximo, pra mim foram meio que uma confirmação indireta vamos dizer, de que o próximo jogo é um Mortal Kombat. Vejam só. Veremos algum personagem da era 3D retornar no Mortal Kombat 12? Sim, nós veremos. Ele confirmou aqui, inclusive a gente tinha feito um vídeo no canal de um outro Ask Me Stuff que ele fez, falando justamente sobre isso daqui, dos personagens da era 3D, e aí nós tivemos esse tweet aqui, ó, para poder fechar. Será que vamos pegar o menino fera, o Beast Boy num próximo jogo de Injustice? Olha a resposta do Ed Boon isso aqui, cara. Se fizermos outro jogo de Injustice, <risos> então eu diria que provavelmente sim, se fizermos. Se <risos> si. é, esse se si, todo maiúsculo aí, né, fala muito já. E galera, só fazendo um adendo rápido aqui com mais dois tweets que o Ed Boon respondeu, cara, que vieram depois da nossa gravação do vídeo aí, tem esse daqui onde o Ed o Edboom foi perguntado lá, você pode trazer de volta a Tanya no Mortal Kombat 12? O Ed Edboom simplesmente respondeu, sim, nós podemos, fique ligado. E teve mais um aqui que pra mim, rapaz, cravou o último prego no caixão do Injustice, que foi esse daqui, meus amigos. Ó, oh, Injustice 3? O cara simplesmente colocou isso. O Edboom respondeu, é algo que eu espero que consigamos fazer. Ou seja, eles não estão fazendo Injustice 3 com base em tudo que nós mostramos nesse vídeo e com base nesses tweets aqui agora também, meus amigos. Obviamente a gente não pode confirmar nada, porque o Warner não falou nada oficialmente. Mas como Ed Boon disse lá nos primeiros tweets, que ele já tá dando dica pra gente já tem um tempo já sobre o próximo jogo. E aí ele vem aqui, me fala de personagem de área 3D voltando no próximo Mortal Kombat, que é o 12. Fala sobre a possibilidade muito forte do Tremor voltar num próximo jogo de Mortal Kombat também. E aí ele Vem e dá uma resposta dessa em cima de um jogo do Injustice, se eles fizerem, ou seja, eles não estão fazendo então? É isso mesmo que você tá dizendo pra gente, Edboom? Tem mais um detalhe, né? Perguntaram pra ele qual que seria o próximo jogo, ele falou Mortal ou Injustice. Exato. Então se ele tá falando aí, se fizermos outro jogo, das duas uma, ou tem um pronto e o Beast Boy não tá, ou é a certeza absoluta que o próximo é Mortal Kombat. Pois é, cara, assim, pra mim eu acho que ficou ainda mais forte essa possibilidade, porque ele tinha falado que um próximo jogo seria. Mortal Kombat ou Injustice. E aí ele vem aqui e me fala... Se eles fizerem um outro jogo do Injustice... Ou seja, eles não estão fazendo... Então ele diria que é provável esse cara retornar... Que o moço pergunta aqui... Pois é, Ned Boom. Eu Mas acho é. que você deu uma confirmada <risos> bruta pra nós aí, mano. Pra quem pode ter pensado aí... Na visão apocalíptica de MK vs DC... Em um dos vídeos ele já falou que isso não vai acontecer. Então assim... Não teremos Mortal Kombat vs DC tão cedo... E eu acho que nem vai acontecer. E assim... Com base em tudo que tem sido dito pelo próprio Ed Boon, esses Ask Me Stuff e tal, eu vou ficar muito surpreso, muito mesmo. Se eles anunciaram o Injustice primeiro Muito surpreso, porque com base em tudo Que tá rolando, as respostas dele Aqui nesses tweets e tal, e ele ter dito Que ele já tá dando dica pra nós há muito tempo Se não for Mortal Kombat, meu amigo Jesus amado, o bicho enganou todo mundo De uma forma majestosa Ele já tá dando as dicas, cabe a nós interpretar Tudo isso aí, né? Pois é, caras Então assim, meus amigos, agora a gente quer Saber de você aí, querido espectador que tá assistindo Agora, o que, que vocês acham, mano, dessas Dicas aqui, que o Ed Boon já tá dando há muito Tempo, interpretando tudo que a gente